Nós citamos essas três placas aqui, essas três chaves ali, ST, e que você vai encontrar na marca Gibson, Knauf, Plato, ou outro, tá? Porém, é, fugindo dessas, dessas comuns, dessas tradicionais, né? Cada empresa ela tem a liberdade para desenvolver a sua tecnologia própria. Eles vão desenvolver a sua tecnologia, vão levar isso para o o Inmetro pode aprovar ou não. Então, cada empresa desenvolve essa sua tecnologia. E uma coisa que eu quero convidar vocês, entre no site de cada empresa. veja que produtos eles oferecem, tá? Sem CST, sem CAMU e sem CIF. Eu vou mostrar para vocês alguns produtos aqui, que não, que não são comuns no mercado, são tecnologias da empresa Prato, e só estou mostrando aqui o da placa. Por quê? Porque a Knopf não me mandou nenhum material. A Gibson não me mandou nenhum material diferente. E nem a Atreu. Se tivessem me mandado materiais, eu mostraria juntamente com o outro das outras empresas. Porque eu não estou ganhando um dinheiro nenhum aqui para poder mostrar esse material da placa. Tá bom? Isso fica claro aí no internet. Qualquer empresa que quiser mandar algum material para nós apresentarmos aqui no curso, fica à vontade que a gente apresenta. Se o material tiver qualidade, a gente apresenta sem cobrar nada. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui como é que funciona a placa de gesso acartonado, tá? E qual é a diferença da placa de gesso acartonado com uma placa de gesso tradicional, né? Que nem ali como tô, né? Hã? Aldir. Aldir. o... Como é o teu nome? O Alderí se ali, né? Você também vai trabalhar, né? Com um bloco, né? E era, era bem comum dividir ambientes, antigamente, fazer estante, guarda roupa, né? Com, com blocos, era bem comum, né? E qual é a diferença, né, no, no, o gesso rígido para o pro, pro gesso acarbonado, né? É o gesso rígido. Ele praticamente é gesso, a água, misturou, vai para forma. O cara hoje em dia tem alguns aditivos, né? Tanto para fazer secar mais rápido quanto para poder desacelerar a secagem, dependendo da sua intenção, né? Mas praticamente é isso, tá ok? Qual é a diferença do gesso acarbonado, pessoal? Qual é a diferença do gesso acarbonado? Olha só. As placas elas são constituídas de um núcleo de gesso e aditivos. Isso aqui é o que faz a diferença, tá? É, o Mateus, né? O Mateus disse assim, ó, oh, mas qual é a diferença das, das, das chapas, né? Porque eu peguei na mão. Para mim tudo é igual. Não é isso, Mateus, que você falou? Então, pessoal... É, o que faz a diferença, o que faz uma placa, uma chapa, ser resistente à umidade e a outra não, é justamente os aditivos que elas levam. Por exemplo, a chapa RU, ela leva dentro da sua composição, ela leva tanto o silicone quanto o hidrofugante. Então, se você pegar uma, uma chapa de gesso ST, faz conta, eu coloquei uma chapa de gesso ST aqui nesse imóvel aqui, se aqui tivesse umidade no um piso, o que, que ia acontecer? Ela, ela ia criar aquele corpo. Sabe aquela mancha preta que cria na parede? De... Parede de alvenaria, quando tem umidade, não cria uma mancha assim, preta? Aqueles fungos, aquilo ali na verdade é fungos. Então, é... por, por que, que ela cria aquilo ali justamente? Porque não tem nenhum hidrofugante. O hidrofugante ajuda a repelir a umidade. Okay? Então, por um bater o hidrofumante e a outra não tem isso na sua composição, uma é resistente à umidade, a outra não. Fala o máximo. O... Aí no caso, a gente fez um rebaixamento do teto de um cliente e, porventura, aconteceu que a gente botar a AST na né, questão e aconteceu de ter uma infiltração, né? Traga o mas está pingando, né? Automaticamente, depois de tempo tempo, dar aquela manha, né? Sim, fui, isso. Eu fui, eu fui, eu fui. isso, vai dar aquela mancha. Vai dar aquela mancha lá. Qual é o procedimento? A gente perdeu a peça, ele cortar e fazer ou tem gente só me quando a gente recuperar essa peça? Ainda? É, vamos lá, pessoal. É, no caso de infiltração, né, quando eu fiz a minha, a, o meu forro, não tinha nenhuma infiltração. Porque isso você precisa deixar claro para o teu cliente. Se você for fazer um fogo abaixo do telhado, e você precisa deixar claro, porque não pode ter infiltração nenhuma. Não existe placa de gesso para ficar lá recebendo pino de água em cima. Tá? Então, não pode ter infiltração. Mas aconteceu de... Calhou, de por algum problema. Né? Uma bala perdida desceu, furou o um... Que é comum no Rio de Janeiro. vocês que não moram aqui, não sabem disso. Mas é no Rio de Janeiro. É um pouco, né? Então furou lá o, o telhado do teu cliente e a ah, água pingou lá. Se for uma coisa mínima ou máximo, se não for uma coisa muito forte, tá? O que vai acontecer? Ela vai molhar a placa, vai obedecer a placa, depois vai secar. No máximo, o que vai acontecer vai ser criar essa marca, hum. essa mancha, né? que pode ser pintado e não precisa fazer nada, nada, nada, nada. Se for uma coisa um pouco mais prolongada e danificar a placa, o que, é que você pode fazer? Cortar somente o um pedaço que foi danificado e restaurar com um novo pedaço. tá ok? Porém, opa, aconteceu da placa cair. Aí você vai ter que refazer lá, lá o teto. tá bom? A água em si ela não danifica a placa. Ela não pode ser aquela história. Água mole, e pedra dura tanto bate até que fura. Não pode ficar lá pintando água o tempo todo lá, senão vai o Agora, se caiu um pouco de água em cima da placa, não tem problema nenhum. Se vocês verem um vídeo, como é que eu faço curvas? Usando uma água. Não, é, é, olha só, vamos, vamos, vamos lá. Aqui o, o Rogério falou aqui, eu quero colocar um lustre pesado no meu fogo. Eu vou me preocupar, Rogério, com a estruturação desse forro. É a estruturação, é a estrutura de aço que vai falar se você pode pendurar ou não no lustre pesado no teu forro. Tá bom? Você pode usar for, é, você pode usar a própria estrutura do, dos perfis de, de, de aço para poder pendurar, ou você pode usar o reforço metálico. depois daqui a pouco a gente vai estar mostrando para vocês o reforço metálico. Tá, é, tá bom? Legal aí, quem não deixou o like, deixa o like aí, tá Alexandre? Já pediu para deixar o like?